genial. Oh, mas olha uh... oh, somando as esquisitices também tem a questão do terceiro prédio nada atingiu... Engenheiro... Isso, isso nem se fala o o, o building o building seven, ele virou uma indústria inclusive entre é, arquitetos e engenheiros que já provaram n mais n mais n vezes que é absolutamente impossível um foguinho no teto que é a explicação oficial do report do MIST, Fazer desabar um prédio de 200 metros de altura e 47 andares. Impossível. Absolutamente. Mais uma vez, leis da física. Agora, quando você chega a uma discussão nos Estados Unidos aberta, seja em redes sociais ou seja na mídia, especialmente na mídia dominante corporativa, evocando as leis da física, que ao que nós sabemos são imutáveis, né? você é imediatamente taxado de conspiracionista. Porque você ousa ir contra o, o, relatório, da, o relatório de 2004, da comissão do 9-11, que inocentou tudo e deu aquela versão oficial, e os reports do NIST, inclusive esse que foi completamente destruído por um dos seus próprios funcionários. Bom, mas isso, resumindo essa história nos 19 anos, a gente já tem um catálogo absolutamente gigantesco é, mais um elemento Vai... importante ô, ô Pepe, o Beto Almeida, é. jornalista um quadro do PT aí histórico e que foi a pessoa que elaborou o projeto da Telesur é, ele sempre quando comenta essa questão do 12 de setembro e dos furos ele lembra que ele, àquela altura estava na TV Senado e eles fizeram um especial naquela noite ali, em que eles trouxeram alguém do comando da aeronáutica e uma informação que àquela altura as pessoas comentavam, mas parece que esqueceram ao longo do tempo é que o espaço aéreo de Nova York foi fechado antes, do, da, primeira, antes. da primeira torre ser atingida. E Porque, aí, a... entre aspas, estava vendo um Wargame do Pentágono. Essa é a explicação oficial. O Wargame do Pentágono, coincidentemente, aconteceu no mesmo amanhã do, do 11 de setembro. Não é lindo isso? Ou seja, essa explicação dos controladores de voo não saberem que o, que o que eles estavam vendo na tela era o Wargame ou era a realidade. Eles que eles é, Detalhe, em uma explicação para isso. Todo o NORAT, que é o comando de defesa aeroespacial americano. Ficou completamente localizado. Na, na hora, só tinha dois caças disponíveis. Só tinha dois caças a, e, e, e que saíram com pelo menos 45 minutos de atraso, se eu, se eu me lembro bem. Eles não quantos teriam nem. Quantos caças estão em território americano? Sem contar os que estão. Não, em não, So, deve ter o espaço... o que, uns 50 mil caças lá. Mais, mais. Uh, uh, Piero, só o espaço aéreo de Washington, que é o espaço aéreo mais protegido do planeta, uh, em Andrews Air Force Base e outras bases em torno de Washington e do Beltway, deve ter pelo menos 150, 200 caças. E esses caras estão em regime de prontidão total. Se tem uma alertinha vermelha, eles já estão... Uma questão de um ou dois minutos prontos para decolar. Office fires. The National Institute of Standards and Technology produced their final report in 2008. World Trade Center 7 collapsed because of fires fueled by office furnishings. It did not collapse from explosives or from fuel oil fires. Well, what do you think brought down the building?